Eu sou Joshua Sheikh uh, e, como pode perceber, eu Estou não-sou jurista do Brasil. Uh, e desde, uh, desde que entrei na faculdade, na graduação, comecei mexendo com planejamento urbano. Na verdade, entrei em uma outra área, mas logo no início mudei para planejamento urbano e políticas públicas. Depois fiz mestrado em Planejamento Urbano, doutorado em Planejamento Urbano e há 10 anos estou nessa vai e vem entre os Estados Unidos e o Brasil, trabalhei uh, profissionalmente nos Estados Unidos um pouco, trabalhei um pouco como estagiário na prefeitura de São Paulo aqui. e ao longo dessa trajetória, eu sempre me, uh, gostava muito do planejamento urbano, mas fiquei cada vez mais interessado no lado de pesquisa e como pesquisa pode trabalhar junto com os trabalhos no campo para, para avançar essas, essas questões urbanas. Eu tenho focado principalmente em questões uh, de governança urbana, sendo uh, formas diferentes que a gente forma, a gente cria os planos e a gente tenta implementar os planos então mistura um pouco de teoria de geografia urbana, sociologia talvez um pouquinho de antropologia, ciência política então é bem, bem ecléctico então, e, uh, e que, que sempre, sempre veio achando que com essas visões, pegando, porque é, todo mundo tem uma visão sobre a cidade e tem disciplinas diferentes que estão falando sobre a cidade, mas eu acho que tem muito valor em abrir esses caminhos para essas conversas interdisciplinares, então às vezes é, é complicado fazer essas conversas entre disciplinas, mas é, sempre venho buscando fazer isso e é, nos novos projetos é, eu eu pretendo continuar fazendo esses casamentos de, de corpos teóricos diferentes, então por exemplo Estou ah, terminando agora um projeto pesquisando como as tentativas no passado de planejar e pensar ah, na, no, regionalmente no sentido de, do metropolitano, como essas tentativas de planejamento metropolitano no passado, deram alguma informação, alguma... Uh, oportunidade para mais sucesso ou menos sucesso nessa nova tentativa de planejamento regional sobre novas regras federais e novos arranjos uh, institucionais. E no passado, uh, pesquisei o casamento de parcerias público-privadas, que é um, uma visão uh, bem específico de gerenciamento na cidade, com participação pública e os gestores. Então, tentando entender como a gente pode repensar esses modos que a gente pensa são fechados, ou, é, ou um ou outro, e explorar, conhecer aquele espaço cinza entre o preto e branco das coisas. O papel do planejador urbano e o planejamento urbano, eu acho que cada vez mais está sendo mostrado como é importante o planejamento urbano e as uh, mudanças, é, mas sociedades sociedade sempre estão em fluxos e mudanças, mas se a gente parar para pensar, a população aqui está envelhecendo, que traz outras questões para a cidade tem questões de transporte que estão cada vez mais correntes e, uh, em, e ao mesmo tempo a gente está enfrentando esse problema de, das pessoas se fechando em grupos e eu acho que é um grande papel do planejador urbano é articular essa informação profissional do ent entendimento da cidade junto com todas essas sabedorias, porque todos temos por nossas próprias experiências na cidade, um conhecimento do urbano. Então, é, temos que realmente aproveitar dessa, uh, dessas experiências e dessa sabedoria acadêmica, profissional e das pessoas que habitam e usem e sofrem cidade, nas cidades.